Vou falar um pouco, então, sobre o XP, o Extreme Programming. Então, eu acho sempre importante, quando se fala de XP, falar sobre o Kent Beck, que é o criador do XP, que eu coloquei um, um link para a página sobre ele na Wikipedia. Essa aqui é a página em português. Então, vou falar aqui que ele é um engenheiro de software americano, criador do Extreme Programming. E do Test Driven Development. Então foi um dos 17 signatários originais do Manifesto Ágil, lá em 2001. é então, Uma daquelas 17 pessoas que foi lá para um, um resort de esqui, no, no estado americano de Utah, e criaram o Manifesto Ágil. Então aqui vocês veem que ele é bacharel ciência da computação, mestre ciência da computação. E aqui está errado. Eu acho que eu vou pausar um pouquinho. Então pronto, eu já atualizei, veja que eu escrevi aqui que ele trabalhou no Facebook. Isso é muito fácil de comprovar, é só você ver aqui no página do KitBak no LinkedIn. Não sei se estou logado, acho que estou logado aí. É interessante ele. ele não coloca foto, ele se apresenta como programador minha missão de carreira é ajudar a gecs a se sentir seguros no mundo e aqui mostra que ele está trabalhando numa empresa chamada Gusto em São Francisco na Califórnia que é a empresa dele próprio, ele estou como programador e interessantinho tem aqui ele trabalhou na Apple muito tempo atrás Tá aqui ó, ele foi coach técnico no Facebook de 2011 a 2018, certo? Um, uma observação importante é que como tudo quase todo conteúdo técnico que você tem na, na Wikipedia, se você vier aqui trocar por, provavelmente vai ter, vai ter bem mais informação sobre o Kent Beck em inglês. Aqui, ele mora em São Francisco, trabalhou na empresa Facebook e agora ele trabalha numa uma empresa chamada Gusto, antigamente chamava Row. Mas ok, isso aqui não é tão relevante, né? O importante é saber quem é o Kent Fek, o que é que dá a ele a autoridade de chegar e dizer, olha, tenho aqui um, um, um novo Método de desenvolvimento de software, vou chamar de programação extrema Foi isso que ele fez muitos anos atrás Então vou entrar aqui na página da Amazon Extreme Programming Vocês conseguem achar É interessante que aqui para mim, é né, claro que cada um que busca na Amazon vai ter um resultado diferente Porque é personalizado eu não vou nem logado, mas... Enfim, o primeiro livro que aparece É o livro que tem na biblioteca da UFPR Infelizmente em papel, então vocês não vão conseguir Acesso a ele É um livro só sobre Extreme Programming Aqui tá escrito 2014 Mas... É um livro mais antigo que isso Se vocês buscarem por Vinícius Manhãs Teles acho que é FRJ. Né? É. Foi um estudo de casos da adoção das práticas e valores do artístico programa Vinícius Maens Teles. interessante que ele, esse, essa dissertação está aqui no site da USP. É. Então, tem outro grupo. E... Trabalha com métodos ágeis, o orientador foi o professor Carlos Emanuel é Tola, 2005. Então já em 2005, 15 anos atrás, o, já tinha um brasileiro, que era o Vinícius Pérez, escrevendo uma dissertação do mestrado sobre Extreme Programming. Mas voltando, então, o livro original do Kent Beck é esse aqui. Mas, se vocês voltarem lá, eu vou deixar todos esses links para vocês dos né? livros da dissertação olha aqui está 17 de novembro de 2004. caramba está 110 reais um livro de 2004 mas o que é mais importante sobre isso aqui que eu sempre gosto de falar é Vou voltar até o início esse livro aqui é a segunda edição do, então o livro não é Extreme Programming, Extreme Programming Explained. Então, explicando, não. Programação Extrema Explicada, Embrace Change, Abrace a Mudança. E esta segunda edição, diferente da primeira, é escrita por Kent Beck e por Cynthia Andrews, que é a esposa psicóloga do Kent Beck. Ele fez algumas alterações, talvez aqui se você caçar bem, você consiga encontrar... É Talvez só isso, só na Amazon, ah, deixa eu só não sair daqui, vou abrir uma nova aba. Vou entrar na Amazon em inglês e vou colocar Extreme Programming. Aqui, esse aqui é o de 2004 veja que não tem muitos outros livros sobre Extreme Programming. Até aqui, ó, esse que eu queria. 5 de outubro de 1999. Então, esse aqui é o livro original, 99. veja que foi escrito antes do manifesto Agile até de 2001. Foi aqui que ele inicialmente expôs as ideias sobre Extreme Programming. E aí eu vou... Indicar para vocês também o site da Cop, que é um grupo de pesquisa e extensão de métodos ágeis lá da USP. E eles faziam: vocês vão aqui em cursos e palestras, verão ágil, eu acho que está num desses anos. Vamos ver qual foi o ano. Esse aqui, o link está quebrado. Tem aqui, Introdução à Programação Extrema, em 2010, então já faz 10 anos, e é um, um conjunto de slides onde eles, o professor Alfredo Goldman explica o básico da primeira versão do Extreme Programming, a segunda versão, então essa aqui é do livro 2009, oh, 99, esse aqui é do livro de 2004, e vai explicando aqui o como é que, que é o, o XP, então vamos voltar lá, esse aqui é o Vinícius Manhas Telles, é interessante que o Vinícius Manhas ele largou a, a computação, o site dele vai para um lugar que não tem nada a ver com, se vocês colocarem Vinicius Telles, se está errado ali, mas acho que o Google vai entender, Nômade Digital, Hoje o Vinícius Teles ele se dedica a ser um nômade digital já desde 2012 isso de vez em quando eu vejo propaganda sobre ele sobre as coisas que ele faz lá no meu Facebook eu não sei se ah você ainda encontra palestras dele sobre XP. Aqui ó, XP na UFF em 2010. Então, vou deixar esse link para vocês aqui, porque acho que pode ser outro caso vocês queiram se aprofundar. Vou deixar vários links para vocês. Né? Então, voltando aqui, ó, falei sobre o Cantback. Então, mudanças são bem-vindas. Eu acho que esse é o ponto principal do, do, de métodos ágeis, a ideia de que você. Não pode negar as mudanças, que você tem que recebê-las bem, se chegou uma mudança de requisito, você não diz, ah, não, mas você disse que era para fazer assim. Não, você tem que dizer, ah, que maravilha, que bom que você me avisou agora, porque vai dar tempo de, de eu corrigir o que eu tava fazendo. Então, para isso, para que essas mudanças sejam bem-vindas, estão o Kent Beck com a experiência dele de desenvolvedor de software, de consultor também ele sugere uma série de práticas que você inclui no seu desenvolvimento de software pra, para que você faça com que as mudanças sejam realmente bem-vindas, que elas não atrapalhem imensamente, porque num desenvolvimento mais tradicional, entre aspas, é que você pode chamar de tradicional uma coisa que surgiu na década de 60, 70, num é desenvolvimento mais tradicional, a mudança vai... Você, se pede uma mudança lá mais perto do fim, você tem que voltar lá atrás, fazer uma série de modificações, é extremamente trabalhoso. Nos métodos ágeis, no XP, não é assim. E aí, por que, que eu coloquei esse XP versus Scrum aqui? Porque eu já falei para vocês lá, antes da pandemia, que então, quando eu comecei a conhecer essa história de métodos ágeis, lá por 2001, 2002, talvez... Então, quando se falava de o método ágil, um método ágil, né? o que era o principal exemplo era o XP, e hoje em dia é o Scrum. E a diferença principal entre os dois, eu acho que o, o XP é bem voltado para desenvolvimento de software. Ele tem uma série de práticas que só fazem sentido para quem desenvolve software, para quem escreve código, para quem faz análise, para quem faz teste. Então, aqui numa dessas abas que eu vou deixar para você, falar que o, o, o Kent Beck ele não se diz o criador do Test Driven Development, mas ele é um cara que deu fama ao conceito. Então, é uma coisa que só faz sentido é, Você pode adaptar a ideia de Test Driven Development para outras áreas, mas não vai ser Test Driven Development, vai ser outra coisa. Então a principal diferença aqui entre o XP e o Scrum, que faz com que o Scrum seja hoje o método ágil mais adotado, mais comentado, mais falado, que tem mais de material, que o Scrum serve para tudo, e que o Scrum não exige quase nenhuma prática técnica, somente práticas gerenciais. Então é isso para esse vídeo, no próximo vídeo eu vou continuar a falar um pouco mais sobre Extreme Programming.